Olá, bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia mais um webinar no dia de hoje sobre os cuidados com a saúde e a higiene no âmbito escolar. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o infectologista, coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Max Lopes. Como os gestores educacionais podem se preparar melhor para o retorno às aulas? Quais são os cenários possíveis para esse retorno? E quais são os cuidados que devem ser tomados com os materiais impressos que algumas secretarias estão enviando para a casa dos alunos? E alimentação escolar, como se prevenir? Bom, a gente também começa apresentando o Carlos Sanches, que é o nosso consultor, que está nos auxiliando aí na curadoria de temas e participando do webinar diário. O Carlos Sanches ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos, ele foi presidente da União Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e o desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Carlos e Max, bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom, bom dia, Max, bem-vindo. Bom dia. É, a gente vai lançar nossa primeira enquete, e aí, como de costume, a gente discute essa, essa apresentação, né? essa apresentação de resultados, logo após a apresentação do Max. Então, quais são os principais, as principais preocupações quanto à higiene e cuidados com a saúde nas escolas? Então, a gente queria que vocês, por favor, respondessem essa pergunta. Assim que responderem, é só clicar lá no x e fechar a, a aba para a gente continuar conversando. Então, enquanto isso, eu queria pedir para o Carlos, Carlos, se você puder mostrar a apresentação do Max, porque aí o Max vai falando né, em cima da apresentação a gente vai passando. Max, em primeiro lugar, quero te agradecer, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Né? Se você quiser, fica super à vontade é, para conversar, para debater, para discutir, mas a, a ideia aqui é deixar você falar um pouco sobre a sua apresentação, e depois de terminada a apresentação, a gente abre para perguntas das pessoas que estão nos, assisti nos assistindo. Ótimo, ótimo. Obrigado obrigado a todos é, é, e obrigado pelo convite. É, a ideia, então, como a gente estava conversando, era passar um pouquinho primeiro é, o que é essa pandemia, olhando um pouco sobre o olhar do médico, do olhar da saúde, talvez para aumentar o entendimento de todos vocês em relação a a qual a importância, como é que é esse vírus, como é essa transmissão, como a gente pode fazer para reduzir, porque a gente ouve muita coisa, é, e isso tem a ver é, uma série de, de coisas dessas em relação à vida, né, para a gente saber do dia a dia, mas também tem a ver como a gente vai começar a moldar o mundo é, daqui para frente. Porque nitidamente, até isso ser resolvido, é, é, todos vamos ter que se adaptar melhor a essa situação. Então, a primeira coisa importante, o nome do vírus é esse, é de Sars-CoV-2, é a segunda vez que tem um vírus parecido, mas é a primeira vez que o vírus consegue se transmitir de uma forma tão eficiente e espalha, desculpa, tão amplamente para o mundo inteiro. Próximo. É. Esse... Um segundo, eu acho que pode não falar. O slide. Pode não Pode ir falando, pode ir falando que já entra tá. o material. Tá ótimo. É, então, nesse segundo slide, é, que deve é, aparecer logo em seguida, ele, ele vai mostrar é, um pouco é, o que a gente conhece da genética desse vírus. É, ele, em cima, no bloquinho, tem uma linha, duas linhas azuis, que é o espaço amarelo e depois o espaço azul. Isso é, são os coronavírus que circulam em humanos hoje em dia. Esse é um vírus que é um coronavírus, mas ele é um vírus maior, é, ele tem mais proteínas, ele é mais complexo do que os vírus que naturalmente circulam em humanos. Por isso dá para entender que a imunidade que a gente tem, porque existe coronavírus circulando entre as pessoas, é, não vai servir para combater esse vírus. Essa é a razão principal da gente estar tá tendo tanto problema é, relacionado a essa doença. Então é uma doença por um vírus que a gente já conhece, mas é nova porque é um vírus dentro da mesma família, dentro de um outro grupo que a gente chama beta, que é maior e mais complexo. próximo. É, é, existe uma discussão enorme, é, e nem, não quero nem que ninguém entenda esses gráficos, mas se eu olhar aquele de baixo todo riscado, é, mostra é, como era o SARS no passado, que é o que está em verde, é, e o que seria o vírus atual, seria uma linha em cima é, é, em cinza. Então, existe uma diferença genética muito grande não parece que o vírus tenha sido geneticamente modificado, porque é uma das discussões, se fosse modificar alguma coisa, você tentaria modificar com base naquilo que você conhece. Esse é um vírus muito diferente das outras coisas que circulam por aí. Próximo. Essa epidemia, ela começa lá na cidade de Wuhan, então começa na China, e mostra, na verdade, e isso é uma coisa para a gente aplicar na vida, que todo mundo está de alguma forma conectado, né? então algo começa numa cidade no meio da China é é uma questão de tempo a ponto de espalhar para todos os países no final cada um quer dizer surgiu numa num, num primeiro paciente numa primeira pessoa que foi infectada através de um animal é, é, e daí provavelmente né assim que a gente entende e daí foi passando de pessoa para pessoa pessoa para pessoa cresceu no país, expandiu para outros países e, e, e chega até hoje. Então, a gente está conectado é, pela educação, e está conectado é, por princípios, está conectado por uma série de às vezes, mas é esse contato de pessoa a pessoa, esse vírus, ele, ele, ele se transmite pelo contato muito próximo, ele existe. Então, as pessoas, querendo ou não, estão muito conectadas. Né? Realmente, o mundo é um mundo globalizado, não tem praticamente um lugar quase que não tenha... É chegado em algum grau é, é esse vírus. Próximo. Nesse, nesse gráfico, na verdade, é só para mostrar um, um dado interessante que molda um pouco as percepções da gente é, hoje em dia, que é em relação ao acometimento de crianças. Né? Os primeiros é, relatos: é, essa é uma tabela com os diagnósticos, é, se a gente conseguir olhar lá no num númerozinho pequenininho, é, que é menor que pessoas menores que 15. É, na cidade de Wuhan, no começo, não foi identificado nenhuma criança com menos de 15 anos infectada. Então, essa informação inicial até hoje tem um peso grande, dizendo que crianças talvez não seriam infectadas, o que não é verdade. próximo é, Também, do início da epidemia, é, a gente vai aprendendo algumas coisas que são importantes também para a gente é, tentar moldar é, o planejamento... É, é, da vida. Né? A primeira situação é esse gráfico inicial, é a letra A, que mostra o tempo entre a infecção e o início dos sintomas. Quando uma pessoa se infecta, então pega o vírus, ela vai desenvolver sintomas em média de três a cinco dias depois. Vocês vejam que esse gráfico vai até 14, por isso que fala que o período máximo de incubação é 14 dias, mas a maior parte das pessoas que se infectam desenvolve a doença num período muito curto. Geralmente, média quatro dias depois da infecção. É, outro gráfico importante aqui é o D, é o último da ponta à direita, é, que mostra quando as pessoas procuram o um hospital em relação ao início dos sintomas. O tempo entre é, começar os sintomas e procurar o hospital é em torno do nono décimo dia, né? Então a piora dessa doença ela ocorre, a gente sabe hoje, principalmente entre o sétimo e o décimo dia, é a hora que você tem que prestar mais atenção naquelas pessoas mais vulneráveis. Próximo. Esse gráfico mais ou menos mostra a mesma coisa. Vocês olhando de longe vão perceber que tem um monte de barra cinza que faz um pico e depois reduz, depois um monte de barra marrom que faz um pico e depois reduz. O que são as barras cinzas? São as pessoas infectadas na cidade de Wuhan, no começo da epidemia, por data de início dos sintomas. Então, isso é quando começaram os sintomas. Na verdade, você só sabe quando começou os sintomas, depois que a pessoa procura o hospital, depois que ela procura algum serviço médico para falar que ela não está bem. É, e isso, em média, ocorre 10 dias depois, que é o gráfico com as barras marrom. Então, na hora que a gente olha é, o marrom, que é o pico, é, é, vocês vejam que ele ocorre, é, embaixo são dias, é, e aí provavelmente muitos não vão conseguir ver o tempo do dias, de dias, mas isso é em torno aqui de 10 dias. Então, o pico de casos, se discute muito quando que é o pico de casos, o pico é para maio, o pico é para junho, o pico de casos ocorre é, aproximadamente duas semanas depois do pico de infecção. Então, se você passa duas semanas e continua tendo aumento de casos, é, é, está ocorrendo uma transmissão é, descontrolada naquele ambiente. Então, isso é uma forma da gente entender se a medida, qualquer medida que seja tomada, está funcionando ou não. É, nesse gráfico também, é importante prestar atenção, que, é, não tem, é, que amarelo é, embaixo é o período que eles ficaram em isolamento. Né? Na China, o país todo parou por 21 dias. Era o um ano novo chinês, uma semana de feriado, e depois isso prolongou por mais é, 11 dias e mais alguns dias que eles deram. No final, ficou quase três semanas, todo o país parado foi fundamental para organizar é, é, é, tudo. Né? Vocês vejam que agora a gente está discutindo é, na educação, o que tem que ser feito, é, em, em, cada área, em cada área é importante. Então, na hora que para para é, isolamento, é um momento também, não é de, de parada total inércia, é o um momento de você rever é, tudo que você vem sendo, tudo que vem sendo feito, entender o que está acontecendo e planejar melhor para frente como você vai lidar com essa infecção. Próximo. Eu é, é, é, acho que é também importante que todos saibam qual é o quadro clínico principal dessa doença. O que foi encontrado a febre é o sintoma preponderante ocorre em 90% ou mais das pessoas, só que a gente sabe que tem muitas pessoas sem febre também. Né? E depois, com o tempo, você foi descobrindo, mas quem tem sintoma, predominantemente, vai ter febre. E o segundo sintoma mais frequente é tosse. Então, febre e tosse. Não é muito comum nariz escorrendo, não é muito comum dor de garganta, acontece, mas o mais importante febre e tosse. Então, pessoas com febre e tosse de início súbito é uma suspeita clínica muito forte na época que a gente está vivendo, que isso seja é, o COVID-19. É, esse gráfico ele mostra um outro conceito que foi sendo elaborado que vai ser importante também na hora que a gente pensa bem. É, quando a gente começa a pensar em dinâmica de transmissão. e é, é, Tem quatro barras, uma superior uma média. A primeira é, mostra é, que existiria na população em torno de 30% de pessoas é, sem sintomas. Então, existem pessoas que pegam essa doença não vão ter nada de sintomas. Só que elas podem ter uma importância para transmissão da doença. Né? Elas transmitem menos do que quem tem sintoma, mas elas podem também transmitir. Você tem 55% de pessoas que têm sintomas leves, e aí você vai ter os 15% que a gente ouve falar que vão cair no hospital. né? Alguns deles com sintomas graves e precisam de oxigênio, e alguns vão precisar de apoio maior da saúde, vão precisar de intubação, é, vão ter internação prolongada e tudo mais. O que muda nos casos mais graves é que a mortalidade nesse grupo começa a ficar muito alta se estima que em torno de 15% no, no hospital de uma forma geral, mas nos graves mesmo isso pode chegar a 50%. Enquanto que as pessoas que têm quadros leves né, não tem letalidade. Então isso é muito difícil porque funciona como se fosse uma loteria, né? E aqui tem duas coisas: tem em relação aos sintomas a visão em relação aos sintomas clínicos e a visão em relação à transmissão. Então, quando você pensa em transmissão, é fundamental entender que tem todos é, é, esses grupos de pessoas circulando. É, um, um aspecto que toda hora volta em discussão é o quanto essa doença mata, quantos por cento das pessoas morrem de verdade com essa doença. É, e, e isso vai variar muito. Se eu faço muito teste, se eu detecto é, todo mundo que está infectado e eu olho depois dos que morreram, a quantidade que morreu vai ser menor, proporcionalmente, né? a divisão. É, no final vai morrer a mesma quantidade de pessoas, mas se eu faço teste só nos graves, o percentual de óbito fica maior. Isso mais ou menos aconteceu. No começo, lá na China, eles olharam os mais graves, era 15% de mortalidade, aqueles que chegavam mais no hospital. Na medida em que fizeram mais testes, e você via que tinha muita gente melhor, essa taxa caiu para 3,4%. Ainda assim é muita gente. Porque isso ocorre num período muito curto de tempo. É, uma avaliação melhor de qual seria a taxa de óbito quando você tem assistência adequada de saúde foi o que aconteceu no navio, esse Diamond Princess é um navio que ficou no Japão um determinado tempo, houve um surto ali, quer dizer, nesse navio tinha 3.700 pessoas, em torno de 700 pessoas pegaram a doença, a doença transmite muito rápido, isso é um modelo de como transmitir rápido, é, e. É, eles, como eles resolveram no navio? Primeiro, colocou todo mundo em isolamento. Né? Então, quando tem muita doença, muita transmissão, realmente não tem muito outro jeito de você tentar frear um pouco isso, senão isolamento. Mas das 700 pessoas que se infectaram, é, em torno, é, um tanto ficou grave, mas ocorreu em torno de 7 óbitos, que é 1%. Então, se você tem uma assistência perfeita, todo mundo tem acesso à saúde, isso chegaria a 1%. Quando você não tem assistência médica adequada, o que acontece? Mesmo um país desenvolvido como a Itália ou a Espanha, a taxa de letalidade de morte do COVID chegou a 10%, 12%. Né? Então, é muito alta. Então, por isso que a preocupação das autoridades em relação à saturação do serviço de saúde. Porque toda vez que a gente não consegue dar assistência adequada, as pessoas elas vão morrer por falta desse cuidado próximo. E nesse gráfico, dá para ver que isso pode ser ainda mais dramático. Em rosa, embaixo, se observa, com uma linha preta em cima, qual seria o número de óbitos esperados para uma região da Espanha. Isso agora, na epidemia. E quando começa a epidemia de COVID-19, o que a gente nota é que existe um aumento do número de óbitos. O que está em vermelho é o que você fala que é óbito por covid mas tem um grande número de óbitos que praticamente é igual àquilo que eu digo que é de COVID, que está a mais do que eu te, esperaria naquela época é, e que acaba é, é, respondendo, então, é, é, provavelmente sendo correlacionado ao COVID, mas eu, eu não vou dizer que é por coronavírus. Então, às vezes, essa taxa de óbito, para exemplo, da Espanha foi de 10%, é, seja de 20% dos infectados. Então, é, é muita gente... É, é, a gente não tem noção do impacto disso numa sociedade quando você não tem nenhuma medida de controle. É, existe um desafio enorme, que é o diagnóstico da doença. É, aqui não é para vocês entenderem, mas a gente faz o diagnóstico de duas formas. Ou pesquisa o vírus diretamente no material genético do vírus, é um vírus RNA. Eu procuro esse material genético na secreção do nariz. Então, coloca coloco um cotonete lá no fundo do nariz ou na garganta e eu vou mandar para um laboratório, que tem que ser um laboratório mais especializado, para fazer essa pesquisa do material genético. É a única forma que eu tenho para fazer o diagnóstico nos primeiros dias. Esse é um gráfico mostrando que é uma tabela e depois um gráfico mostrando a dificuldade que mesmo com isso você tem. Às vezes você procura num lugar, você encontra no outro lugar, é negativo, qual o melhor lugar, é, qual a importância de tudo isso. Né? É, o que dá para falar, por mais que exista dúvida científica em relação a esse diagnóstico, utilizando é, é, é, o cotonete no nariz, na garganta, é, isso foi feito, por exemplo, é, em Taiwan, em Singapura, é, mesmo na China, você consegue identificar as pessoas provavelmente que estão transmitindo mais, consegue isolar adequadamente, consegue é, é, reduzir muito a transmissão né? próximo. É, pode, pode passar o próximo também. É, o, a outra forma de diagnóstico e vocês talvez estejam ouvindo falar um pouco mais na imprensa isso vai aumentar é, o que se conversa em relação a isso são os testes sorológicos por vezes eles são confundidos como testes rápidos porque existem testes sorológicos que são rápidos Existem testes sorológicos que não vão ser rápidos. Né? E o que, que muda nisso e é o que é um teste rápido? O teste rápido é um teste como se fosse um teste de gravidez, como se fosse um teste de HIV, que é se alguém fez isso no posto, de hepatite C. São testes que vêm numa, numa plaquinha, como essa que está à direita, você coloca uma amostra, que pode ser uma secreção, pode ser sangue, coloca um reagente e em 15 a 20 minutos vai aparecer um tracinho Dizendo se algum alvo que eu estou pesquisando existe. É, qual alvo eu pesquisaria no caso do COVID? Anticorpos contra o COVID. É, é importante saber que anticorpos, eles levam um tempo para aparecer. Então, a pessoa que acabou de ficar doente, não adianta pesquisar anticorpos. Eles vão ser úteis a partir de um tempo é, do início dos sintomas. A gente acredita que tem que ter pelo menos uns sete dias para começar a pesquisar é, anticorpos. Por isso que vocês estão vendo que o Ministério da Saúde, quando discute anticorpos, testes rápidos, fala, vamos usar principalmente o trabalhador de saúde e segurança, para entender quem, porque o trabalhador de saúde e às vezes segurança também, foi bastante exposto a pessoas com vírus e já deve ter pessoas imunes que tiveram quadros muito leves, identificar quem já teve e quem não teve ajuda a gerenciar essa força de trabalho nessas áreas críticas. Então esse é o teste rápido é que pesquisa anticorpo, mas você pode fazer esse exame colhendo o sangue, mandando para o laboratório e ele pesquisando esses anticorpos. a sensibilidade, a capacidade de detectar um anticorpo desse teste não é muito boa ainda. então vão ter muitas pessoas que vão fazer esse teste que tiveram coronavírus, mas, quando é, você faz o teste, ele dá negativo. Isso é, ele não consegue ainda, ele não consegue perceber anticorpo, a não ser que você tenha muito. Então, essa é uma limitação, principalmente dos testes sábios. Próximo. Uma outra coisa que a gente tem utilizado para o diagnóstico, nos pacientes que internam a tomografia, aparecem manchas brancas é, na periferia do pulmão, né, que são muito sugestivas do coronavírus. Então, como muitas vezes no hospital você não tem, mesmo nos hospitais públicos, você não tem um teste que chega, chega o resultado rápido, o médico tenta fazer o diagnóstico ajuntando uma série de fatores, sabendo se o paciente tem sintoma característico, se está acontecendo COVID naquela região e muitas vezes usando a tomografia. Nossa. Essa tomografia, e é a história da doença, é o anterior, é, é, ela piora, né? Consegue voltar um slide? Ela piora a ponto do pulmão ficar assim todo branco. Então, por isso, o grande problema dessa doença, de novo. Alguém com febre, dor no corpo, é, qual que é a conduta? Então, em relação que seja criança, que seja adulto, é, um profissional de educação, professor, que tem sintoma é, respiratório. Essa pessoa, primeiro, ela tem que ficar em isolamento domiciliar. Isso não é um isolamento de todo mundo, é um isolamento de uma pessoa doente que pode estar transmitindo. E qual o cuidado que a gente tem que orientar para todo mundo? Se começa a piorar a falta de ar, você consegue, você começa a perceber que você não consegue completar frases na hora que você está falando, porque você se cansa. Se você percebe que você vai para o banheiro e volta, você se cansa. Então, é um cansaço mais forte você tem que procurar um serviço de saúde independente da idade, né? A complicação principal dessa doença é uma complicação pulmonar, né? As pessoas pioram a capacidade de oxigenação do sangue, sempre falta de ar e nessa e é isso o suporte é que a é, a rede de saúde acaba oferecendo, próximo. E e é interessante isso é uma, um slide de complexo, mas na verdade saber quem tem mais chance de ter quadro mais grave pulmonar e de morrer, e tem alguns dados que chamam atenção, pessoas mais de 65 anos realmente tem mais chances tanto de ter quadros graves pulmonares quanto de morrer, o risco de óbito para quem tem mais de 65, comparando com as outras pessoas é, é de seis vezes maior, né? então a idade realmente é um fator muito preocupante, é, é, é, chama atenção que a temperatura mais alta, a temperatura mais do que 39 quem fez temperatura mais alta, isso é um pouco protetor de óbito, né? mas, ao mesmo tempo, aumenta a chance de ter quadro inflamatório pulmonar. A pessoa vai para o hospital, fica mal, mas a probabilidade de morrer é menor. É, e, finalmente, pessoas mais desnutridas, que têm albumina baixa, isso é um fator importante também é, de óbito próximo e de complicação. É, é, tem uma série de tratamentos sendo pesquisados, é, esse é, é desse estudo, o uso de corticoide em alguns pacientes. É, só para vocês entenderem esses, essas curvas, é, quando você usa uma intervenção e outra, é, você diminui o número de óbitos. Então, isso está sendo testado com uma série de medicações. A gente está tendo que aprender tudo no meio é, da epidemia. E, e, dependendo do, e o que a gente vê na prática é que não vai existir uma, uma receita única. É, você junta todas as doenças que as pessoas têm e, e tem padrões de evolução diferentes para cada indivíduo. Então, para cada indivíduo, a gente vai tentando validar o que é melhor e o que não é melhor, mas só com o estudo é, clínico mesmo, a gente consegue entender melhor se a medicação é, funciona. Próximo. É, a cloroquina não dá para deixar de falar, é uma, virou uma discussão política. O que eu posso falar é que, do ponto de vista... É, médico, é, né, você tem pouco dado que mostre é, que ela necessariamente funciona. A gente vê pessoas que melhoram com e sem. Como eu disse, uma maior parte das pessoas vai melhorar independente de qualquer coisa. Né? Então, como eu consigo identificar o paciente que vai evoluir de forma mais grave antes e talvez fazer alguma coisa para prevenir isso, esse é o desafio. Mas vocês vejam que nem isso a gente consegue saber exatamente. A gente não sabe, sabe dizer Exatamente quem tem quem vai evoluir mal. Ah, quem é mais idoso tem mais chance de evoluir mal. Sim, é verdade. Mas não é todo idoso. Muitos idosos vão ficar bem. Muitos idosos vão ter quadro muito leve também. Né? Só a probabilidade que é maior. Então, eu vou ter maior percentual de pessoas que vão ter uma evolução ruim. Só para ter uma noção de como isso funciona do ponto de vista científico, eu vou mostrar aqui dois estudos grandes. Grandes não, assim. É o que a gente tem em relação à cloroquina. Próximo. É, ah, esse daqui eu acabei deixando, acho que, que foi a mais, mas isso é um estudo que tentou ver se vários remédios poderiam ter feito para matar o vírus. Então você tem uma coisa de laboratório primeiro, a falar, ah, esse medicamento pode ser, que tem uma atividade para o vírus. Só que assim, você usou esse medicamento para essa situação, você viu se funcionou ou não, então é isso que a gente precisa ter. A coroquina, nesse tipo de estudo, mostrou que pode ter uma vantagem, né, Cross? Pra... É, aí, num outro estudo que foi importante, ele, ele, ele tentou ver se na garganta das pessoas o vírus sumia. E aí, quando você dá cloroquina à direita com azitromicina, foi isso que é, é, gerou muita polêmica, viu que o, o vírus sumia mais. Isso foi um estudo, mas com muito pouca gente. Foi um estudo com, com 36 pessoas próximas. Aí você tem um outro estudo, que foi com 30 também, 15 tomou cloroquina e 15 não tomou, e avaliou depois de 7 dias se tinha o vírus na garganta. E o vírus sumiu da garganta de 90% tomando cloroquina ou não tomando cloroquina. Então, vocês vejam que tem coisas divergentes. Às vezes parece que funciona, às vezes parece que não funciona. Próximo. E aqui é um estudo que mostrou que é com 60 pacientes que talvez tivesse vantagem da cloroquina. Mas é, só para resumir, a tabela é pequenininha, ninguém vai, vai conseguir ver, mas é, o que aconteceu. Quem tomou, foi 30 para cada lado, 30 tomou cloroquina, 30 não tomou. A febre, em quem tomou cloroquina, reduz um dia antes, de, de três dias para dois dias, é, e, e melhora um pouquinho é, é, o sintoma geral, mal-estar. Né? Então, na verdade, não, não tem ainda nada muito sólido, em termos de nenhum tratamento, para esse tipo de doença. O que a gente vai fazendo é manejando a cada momento as complicações que a gente vai ter no próximo. É, eu acho que. É, pode passar o próximo? Acabou indo uma apresentação com algumas coisas a mais. Né? Próximo também. Bom, é, isso é um dado importante. Aqui é, são. É, a dinâmica da infecção. Então, em cima, na linha de cima, seria uma pessoa que pegou a doença, pegou o Covid, né? e ela não sabe que tem um diagnóstico. Só até ela descobrir que ela tem o diagnóstico, ela vai transmitir, a princípio, para duas a três pessoas. né? Isso é o que a gente pensava antigamente. Hoje a gente está vendo que essa transmissão talvez seja maior de uma pessoa transmitir para até seis pessoas. Essa transmissão próxima, ela é muito importante. Mas o que a gente sabe? Que a transmissão é muito dependente daquela proximidade, de você falar... E é, acabar eliminando gotículas de saliva é, que vão ter contato com a mucosa da outra pessoa. É, é, aí você infecta, aqui no modelo, infecta duas pessoas. A pessoa de baixo, que é o paciente B, ele é alguém que você descobre. Você descobriu o primeiro caso, apareceu no hospital, eu vou perguntar quem mora perto, com quem você teve contato, e eu acabo, eu tenho teste, né, que não é muito a realidade nossa, e eu identifico, bom, essa pessoa está é infectada, antes de ter sintoma, eu isolo. Essa pessoa não vai transmitir para ninguém né? o COVID. Então, ótimo, eu consegui bloquear. Só que uma uma segunda pessoa, ela pegou também a doença, também não percebeu e vai começar a desenvolver os sintomas até perceber. E nisso ela transmitiu para três. Imagina se for para seis. Então, é isso é só para entender que é, essa epidemia, ela, ela, ela, ela, ela é, se transmite, ela cresce de uma forma muito, muito, muito rápida. É, não, é, quando você está longe disso, quem esteja em região onde não está acontecendo, parece que não vai acontecer nada. Mas quando você chega a partir de um caso, muito poucos casos, em pouquíssimo tempo, você tem quase um, uma população enorme, infectada, com muita gente ficando mal. Então, esse é o maior problema. Então, não tem muito como controlar isso é, se você não olhar um pouquinho... Independente da forma de se discutir Isolamento ou não Você tem que controlar pessoas doentes E sintomáticas, que são as que mais Transmitem né? Próximo. Isso da, é, E esse slide É só para mostrar o um modelo Olhem só a curva de cima A linha de cima, que é a taxa De transmissão, que seria para cada três Pessoas, e a, e a linha De baixo é quantos por cento Dos contactantes eu deveria Identificar e isolar Para que eu consiga reduzir a doença numa determinada população, então só para vocês entenderem, a gente tem que bloquear em torno de 80% das pessoas que têm contato com o caso, então a atenção maior é caso e contactante como você vai fazer isso? A melhor forma seria você ter teste, mas se você não tiver teste para identificar os casos dos contactantes, tenta pelo menos identificar por sintoma clínico, Tá com febre, tá com tosse tanto essa pessoa quanto os contactantes não deveriam estar circulando por aí. Isso talvez vai ser uma medida que a gente tem que pensar em aplicar em locais onde tem aglomeração de pessoas e escolas quando elas começarem a funcionar novamente. Próximo. É, é, e quando isso não funciona, você vê curvas mais ou menos como essa que a gente está vendo. Tem uma linha vermelha que está subindo, esse São Paulo e Rio de Janeiro, dia após dia. O número de pacientes é, graves aqui, é, com quadro respiratório grave, ele cresce. Isso não está parando em nenhum momento, já tem mais do que 15 dias de isolamento. Então, você deveria ter, é, é, se o isolamento estivesse funcionando como um todo, uma redução desses níveis. O que eu posso dizer para São Paulo, eu moro em São Paulo, eu atuo em São Paulo como médico, é que nos hospitais privados, nos hospitais de convênio, é, houve uma redução, sim, relacionada ao isolamento, porque é isso que o isolamento faz, diminui a transmissão. Porém, na parte pública que acomete é, a cidade como um todo e a periferia, e a periferia não é uma única é, é, região, quer dizer, pode estar tá ruim numa região, muito ruim numa região e, e, e bom noutra. Então, esse termômetro, essa avaliação é, é, é, é super importante para você conseguir entender qual medida de cuidado tem que ter num lugar e outro. se você não consegue fazer isso de uma forma adequada, os números eles vão crescendo. Próximo. Só para mostrar um gráfico de um lugar que deu certo, à direita, vocês vão ver que tem uma... Essa linha vermelha, ela cai, é o que acontece no Distrito Federal. É uma cidade com nível socioeconômico alto, né, com um nível cultural mais alto, onde o isolamento deve ter sido mais efetivo e você vê que tem redução do número de casos, né? Próximo. E finalmente é, existe também uma grande discussão do monte de equipamentos de proteção individual que existem. É, é, eles, eles vão para a maior parte da população envolver o uso de máscara ou cirúrgica ou máscara N95. A máscara cirúrgica ela tem uma lógica de uso diferente da N95. A N95 ou PFF2, que é a, a, a, a forma que a gente chama essa máscara, é a legislação brasileira que coloca essa máscara é, é, com essas é, é, qualificações é, nessa classificação, a N95 é dos Estados Unidos, mas é a mesma máscara. Essa é uma máscara que veda do rosto e que impede você respirar partículas muito pequenas de vírus que podem estar é, é, boiando no ar. É, isso vai ser importante, profissional de saúde Dentro do hospital, dentro de um quarto de UTI Que entra para avaliar o paciente A máscara cirúrgica Ela é, entra dentro de uma lógica Por exemplo, do próprio médico é, Ou qualquer profissional é, ou, é, Que vai chegar perto de alguém Que pode estar tá eliminando gotícula Para proteger suas mucosas Para proteger sua boca E ele entra de uma, dentro de uma outra lógica a Máscara cirúrgica ou as máscaras caseiras Para reduzir a transmissão é, do vírus na comunidade. Porque Se a gente pensar que em algum momento a gente tem que aumentar o contato social de alguma forma, não é possível ficar eternamente assim, para que reduza a transmissão do vírus, é razoável pensar que se todo mundo usar máscara, você vai contaminar o ambiente menos. Né? Então, se pensa no ônibus lotado, na hora que sempre alguém vai falar, é, pode tossir, pode espirrar. Se você tem todo mundo de máscara, a probabilidade das gotículas de um indivíduo contaminar outros reduz bastante. Tem eficácia diferente dependendo da máscara, mas é sempre melhor. Qualquer máscara é melhor do que nenhuma. Né? E as outras situações elas são importantes realmente para o cuidado, que é gorro, que é avental, que é luva. É praticamente para as equipes que vão cuidar de pessoas doentes Próximo. É, pode passar. E esse, eu acho que é o último slide, só para entender como então é o um trabalhador é, de saúde aqui no Brasil. Aquele escafandro que a gente viu é, na China foi uma lógica que, não, na verdade, não deu muito certo, porque as pessoas ficavam com uma única roupa o dia inteiro, contaminavam aquela roupa, por dentro, teoricamente, falavam, assim, estou preservado, só que na hora que tirava a roupa, a roupa estava tão contaminada é que eles acabavam se contaminando nessa hora no contato com a roupa e muitos se infectavam a partir daí. O Brasil tem usado é, algo é, do lado mais descartável, meio próximo do que se propõe nos Estados Unidos, que é um avental, luva e é profissional que atende. Uma máscara, que pode ser N95 ou simples, e uma proteção para o pro olho. Também a gente tem orientado topa. É, a troca desses materiais vai depender muito da disponibilidade né, e como você vai gerenciar melhor é, esse processo. Mas é isso que você precisa o máximo para atender é, uma, uma, uma infecção. E vocês vão ver que é, aqui, em todos os hospitais, sejam privados ou públicos, é a proteção que, de uma forma geral, a gente tem utilizado. Próximo. Próximo. Próximo. Isso, é isso aí, Obrigado. É, eu acho que a gente pode abrir para pergunta, eu, eu, eu acho interessante é, vocês talvez terem acesso a, a esse tipo de discussão meio que para o lado médico, o que, que a gente se preocupa, me desculpem se é, por vezes é, discutir coisas talvez muito técnicas, mas o que eu vejo no contato com as pessoas é que de repente por uma contingência do destino todo mundo hoje virou meio que técnico um pouco disso. Né? Todo mundo acaba tendo que entender um pouco disso e eu acho que quanto mais você tem uma postura mais de gestor, né? de coordenar é, equipes, de coordenar situações, mais importante que a gente consiga ter uma crítica para poder interagir é, com, com todos é, e tentar achar a melhor solução né? dentro dessa, dessa loucura aí que está o mundo hoje em dia. Obrigado. Com certeza, obrigada. Não, foi super didático, foi super claro. É, eu, propriamente, tenho algumas dúvidas e as pessoas também estão começando a fazer as perguntas aqui do lado. Para quem está entrando pela primeira vez, só para explicar. Vocês podem mandar suas perguntas via chat, que a gente vai, é, eu vou fazendo essa intermediação e vou perguntando para o Max, nosso especialista, né, infectologista do Hospital das Clínicas. Max, uma pergunta. A cloroquina, ela tem efeitos colaterais? Sim, sim, tem efeitos colaterais. Quais são esses é, efeitos? É, é, os principais efeitos colaterais são efeitos cardíacos. Ele pode prolongar é, um, a, a contração. O, o, o coração ele se contrai com o um estímulo elétrico causado é, pelas próprias células. A cloroquina ela modifica um pouco esse estímulo elétrico e pode aumentar a chance de alguma arritmia. Então, os pacientes dentro do hospital, a gente tem mais segurança no seu uso. Aí uma discussão importante, isso no meio médico mesmo, fala Ah, eu tenho um monte de gente que usa cloroquina Tem muita gente que usa cloroquina para doença reumática Essa preocupação nunca foi uma preocupação muito grande De quem cuida de pessoas com doença reumática e usam um cloroquina mas é, o que tem que entender é que o paciente com Covid ele, ele é um paciente diferente do paciente reumático, é um paciente que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é, tem, é, é, a gente está vendo que tem coagulação, que tem trombose, tem falta de sangue para alguns órgãos e talvez o próprio coração, tem uma inflamação muito forte e tudo isso, esse perfil, essa pessoa nesse momento, talvez tenha uma chance maior de evento adverso, isso não é conhecido. Então, um, um, um lema na medicina é a gente tentar nunca fazer mal a alguém. A gente quer ajudar todo mundo, mas realmente sempre vai ter uma preocupação grande em não fazer mal. Então, o uso mais amplo na comunidade da cloroquina, sem ter grandes estudos, pode, pode acontecer. Não necessariamente acontece, mas pode levar a risco é, é, de arritmia, problema cardíaco. Pode. Né? Então, você, tudo que você faz... Tem que ser sempre avaliado, com cuidado, com orientação. Eu acho que isso é o mais importante. Outra coisa é que a gente também usa outras medicações. Não é só a cloroquina. os antibióticos que também pode mexer no ritmo cardíaco. Você associa esse monte de coisa. Então, é quase que imprevisível, necessariamente, o que vai acontecer com cada um. E a outra coisa é que você tem pessoas com muitas outras doenças. Não é um paciente reumático normal. Não é um paciente que tem lúpus, jovem, é, que apesar de ser uma doença grave, é, não tem uma série de complicações é, naquele momento que boa parte desses pacientes que estão aparecendo nos hospitais tem. Então, o uso ele é ponderado, ele está sendo feito. É, é, todos, não acho que, vou falar no meio médico, não existe essa coisa de polarização, eu uso ou não uso. É, é, tem gente que acha que ajuda mais, tem gente que, ajuda, que acha que ajuda menos. É, e, e a gente vai usando dentro do, daquilo que se considera é, melhor para cada um. Mas com certeza, uma pessoa que tem um histórico de doença cardíaca não é indicado usar, né? Eu acho que a cloroquina, como qualquer medicamento, o uso é, é, é, alto, é, uso, né? O uso é, é, ambulatorial, sem orientação nenhuma, ele corre um risco grande de fazer uso errado é, é, da medicação e ter problema, né? Então, e realmente, eu vou falar que na prática. Em algumas situações talvez tem algum benefício, mas é, a gente avalia caso a caso, né? caso a caso. Tem pessoas que eu vejo que, muitos eu não dou, às vezes eu dou, às vezes eu não dou. É, Para cada um você tenta julgar o que, o que é melhor risco-benefício. Legal. Max, é, como é que fica a questão do, dos alimentos? Né? É, muito se discute hoje, é, com relação à merenda escolar que está sendo enviada, em forma de cesta básica para casa dos alunos que não estão indo para as escolas, porque muitas vezes é a única alimentação dessas crianças no dia. Então, eles estão recebendo é, ou em forma de cesta básica na própria casa, na própria residência, ou então indo até a Secretaria de Educação para buscar esses alimentos. Quais são os cuidados que devem ser tomados na hora de manipular esses alimentos? O que deve ser feito quando esses alimentos chegam até a casa da pessoa? É, existe alguma questão relacionada a se os alimentos forem congelados, é, o vírus morre, se os alimentos forem é, fervidos, o vírus morre? Quais são essas recomendações? Tá, é uma coisa, é, aqui entra numa situação complexa, onde a gente não tem, na verdade, resposta exatamente para tudo, mas é, o que se sabe dessa doença, o que se viu até agora, é que a transmissão, por exemplo, por alimentos, é, é, mesmo roupa, embalagem, ela é muito pouco provável, é muito baixa. Né? É impossível de acontecer? Não, não é impossível, mas é muito pouco provável. E eu acho que as condutas, no geral, e os cuidados, eles têm que se basear também com a frequência que a gente conhece que as coisas acontecem. Então, isso não parece ser uma coisa muito frequente. É possível? Possível, tudo bem. Então, como a gente faz para tentar reduzir esse risco pensando nessa possibilidade? A primeira coisa, eu acho que na cadeia de embalagem e distribuição, é importante evitar a contaminação disso com secreção respiratória. Então, é interessante revisar ou conversar com os fornecedores para saber os cuidados que são feitos em relação à manipulação desses alimentos. Eu acredito que se as pessoas manipulando os alimentos, todos usando máscara, todos lavando as mãos, é, a probabilidade de contaminar qualquer coisa é muito baixa. A gente não costuma ver isso. Aliás, isso é norma, é, se for alimento é, é, para consumir imediato, é, isso é norma sanitária, básica, porque não é só coronavírus que você pega se você tiver falha nisso. Tem uma série de doenças que vão ser transmitidas é, no indivíduo durante o preparo. Então, vocês vejam que é comum encontrar nas cozinhas ou nas cantinas, as pessoas usam tocos ou máscara, isso já é uma norma sanitária. Então, para o preparo, no geral, de alimentos para grupos, é, é importante seguir as normas vigentes e, se por acaso, algum lugar não tem esse, esse cuidado, intensificar esses cuidados com lavagem de mãos, é, em máscara e tudo mais. E eu acho que aí a preocupação é muito pequena. Né? Ah, eu não consigo saber como foi a cadeia de produção, não consigo saber como foi a embalagem e tudo mais. Como eu posso, eventualmente, me proteger? Tossiram naquela, naquela sacola. E tu, é, é, é, a gente sabe que o vírus ele, ele não dura eternamente, ele tem um tempo de viabilidade em todas as embalagens. Então, uma coisa que você pode pensar em fazer é fazer um pouco até para não aumentar tanta poluição né? é, embalagem plástica, você faz quarentena. Se você deixar uma embalagem plástica, você tira tudo, veio com embalagem plástica, tudo que está por fora, você tira, coloca num canto lá, se quiser, marca a data que você colocou, depois de três dias, não tem mais vírus viável ali. Então, com isso você consegue, não, não precisa jogar álcool, não precisa botar fogo, não precisa colocar na candida, não precisa fazer nada. Coloca num canto, o vírus naturalmente ele não sobrevive em ambiente seco, ele, ele, ele vai desaparecer. Se por acaso estivesse lá, ele vai desaparecer. Em relação ao alimento em si, tem alimentos que você consegue higienizar melhor, tem alimentos que não consegue. O que você consegue higienizar, como fruta, legume, verdura, se você puder lavar com solução de Cândida, a mesma coisa que você faz para evitar, é, ou com aquelas pastilhinhas, para evitar a infecção por bactéria, é o que serve para o vírus. O vírus ele morre com esse tipo de situação. Outros alimentos é um pouco mais complicado, como carne. É, é, você pode, eventualmente, até tentar lavar, mas dependendo do preparo, se você vai esquentar, é, isso, a probabilidade de você contaminar isso é muito baixa. E também entra naquela situação, você não espera que o suprimento de carne tenha alguma falha muito grave em relação ao risco de contaminação. Não dá para imaginar que eu compre uma carne que as pessoas fiquem tossindo naquela carne. Vocês vejam que no açougue usam máscara, em toda a cadeia de, de, de produção se usa máscara, isso faz parte de vigilância sanitária. É, já existe proteção em relação ao alimento. então E, e, e para esse vírus ninguém nunca demonstrou que isso tem importância também na transmissão. A gente pode pensar assim, ah, teoricamente haveria um risco, vamos ver o que a gente faz para diminuir, ótimo, podemos, e tentar trabalhar dentro disso. Mas, às vezes, a, o, o pânico e a preocupação exagerada vai tirar o foco. né? E o foco é aquilo que é o principal, que é o contato próximo entre as pessoas, é o uso de máscara no dia a dia, que realmente eu acredito que isso é, um, é algo in, importante, é, e, e começar a revisar tudo, né? A gente tem que revisar tudo que a gente fazia no passado e, e, e pensar como a gente vai fazer daqui para frente. Legal. Mas, eventualmente, se houve alguma contaminação, se você fizer aquela carne, cozinhar essa carne em alta temperatura, fritar um bife, por exemplo, já descartou Sim. essa possibilidade. Sim, sim. Eu não vejo como poderia ter um vírus viável numa situação dessa. Ele, ele é bem frágil. Legal. Com relação à questão dos materiais impressos que estão sendo enviados para a casa de alguns alunos, principalmente aqueles que não têm acesso à internet. Algumas secretarias de educação têm feito esse procedimento. É, a Renata, ela pergunta o seguinte, Dr. Max, muitas secretarias de educação estão entregando as atividades impressas. Quais são os cuidados que devem ser tomados? É, é, alguns pesquisadores tentaram avaliar um pouco é, qual seria a viabilidade do vírus em vários materiais, e daí que a gente é, estabelece esse tempo. O, o papel, o é, cartão, são são materiais meio ruins para persistência do vírus, então, ao final de dois dias, você praticamente não tem vírus viável. O material que tem mais risco é o plástico, né, então... O ideal seria três a quatro dias, né? É, você esperar. Mas, assim, tudo vai depender da carga infectante. É, eu acho que é, entra a mesma coisa para alimento. É importante discutir, a gente está num mundo diferente, essa não era uma preocupação do passado, é, que você tenha é, um cuidado é, em relação a, aos locais onde se embala isso e o, no transporte, né? o ideal seria que as pessoas usassem máscara, lavassem mãos, mas ah, não consigo ter nada disso, eu tenho receio é, que pode ter ocorrido alguma transmissão. Então, o que pode ser feito? Você deixa de novo o material, a palavra agora virou quarentena para tudo, né? mas você deixa então o material em quarentena. Você deixa ele é, é, por três dias, é, é, você recebe, lava suas mãos depois, deixa num canto separado, é, depois de três dias, impossível, não tem mais vírus viável lá. Então, você pode usar aquilo com toda a segurança. Então, talvez a recomendação para a Secretaria de Educação é enviem com um certo planejamento esse material para os alunos de forma que eles possam deixar esse material três dias, é, em separado, até começar a usar. Se você não tiver uma segurança de como está esse, esse, esse, é, esse processo de embalagem e distribuição. Porque se tiver segurança, todo mundo lavando a mão, todo mundo de luva, a probabilidade de contaminação desse material a ponto de ter risco para alguém é muito baixa. Então, se você uhum. tem segurança que esse processo todo está funcionando bem, eu nem vejo muito uma necessidade de, de, de, de ter esse cuidado de deixar o material parado. Agora, se você tiver muita dúvida, é, é, e aí, de novo, eu repito, é, não existe evidência que essa é uma via importante de transmissão. É possível do ponto de vista teórico. quantas pessoas se infectaram assim, não dá para saber, provavelmente é muito raro, se é que acontece. Uhum. É, tem uma pergunta aqui da Jane de Godoy, que ela diz o seguinte, o vírus realmente não é resistente ao calor, a temperaturas altas? Isso é real? É, médio, é, é real, sim, in vitro. Quando você coloca o, o calor, o vírus, é, ele morre mais rápido. Mas é, daí entra alguns entendimentos, fala assim, ah, então o vírus não transmite no país quente, transmite no país frio, estamos preservados. É, é, não, não precisa nem muita informação, é só, só basta olhar o que está acontecendo aqui no Brasil, veja o que acontece na região norte, quente, hoje Manaus, é, é, é, o Ceará, com um número de casos enorme, com transmissão enorme. A lógica, e aí eu não entrei muito nisso, mas entraria uma lógica da transmissão. A gente fala que a doença respiratória ela transmite de duas formas, por aerosol e, ou por gotícula. Aerosol é você respirar o ar, qualquer ar, e, e se infectar. O que, que transmite desse jeito? Sarampo, tuberculose, catapora, transmite você respirando no ar. É muito difícil é, você controlar essa transmissão. Tem a transmissão por gotícula. Gotícula é a gripe, resfriado e ao é coronavírus. A transmissão por gotícula tem duas formas, a direta e a indireta. Direta a gotícula da minha boca vai em contato com a mucosa da outra pessoa. Tem que estar muito perto para isso chegar na mucosa da outra pessoa. Né? É, e a indireta, eu contamino o ambiente e alguém passa a mão nisso e leva na boca e no nariz e acaba se contaminando. Bom, isso tudo é para falar que o calor poderia fazer uma diferença se a transmissão por via indireta fosse muito importante. Ela é importante, mas veja, no interior de um ônibus, o que o calor vai mudar muito em relação à, à viabilidade do vírus, com tanta gente circulando lá. Então, é nesse aspecto que não muda. E a gente tem visto que a transmissão direta ela é muito importante nesse vírus. Então, é o contato próximo de uma pessoa infectada com outra. O que, que muda o calor na hora, se a pessoa ficar perto da outra, seja no calor, seja no frio, ela vai transmitir. Então, é verdade que o vírus é menos viável no calor, mas é, não é verdade. Com essa taxa de transmissão desse vírus, é, o clima influencia muita coisa. O que influencia é o comportamento das pessoas. Você pode estar perto, dentro numa praia, fazendo um grupinho ali em volta, é, e, e pode estar perto, dentro de um lugar fechado, ruim é, igual. Você pode estar longe, num lugar aberto ou fechado. É, se você tem muita gente no ambiente fechado, Talvez exista algum grau de transmissão, que eu falo por aerosol, pelo ar. Isso pode ser ruim. Então, a gente também orienta que mantenha as janelas abertas, que mantenha a circulação de ar, uma vez que nem todas as nuances de transmissão e desse vírus são conhecidas. Muito bom. É, as pessoas têm dúvidas aqui também com relação às fake news, né? A gente já sabe que hoje em dia tem um número grande de notícias falsas circulando aí na internet. Então tem uma pergunta aqui voltada para isso, que é a seguinte, é do Hércules, ele diz assim, Bom dia, doutor. Temos visto aumentar nas redes sociais a divulgação, inclusive de médicos, de vídeos dizendo que o isolamento social é ineficaz. Mas sabemos que se tratam de informações que vão na direção contrária das recomendações dos órgãos oficiais de saúde. Como podemos combater essas fake news e impedir essas informações de se proliferarem. É, eu, eu acho que é, da mesma forma que elas, é, primeira coisa, não distribua coisas que você não, não, não considere que são importantes. É, por incrível que pareça, quando você tem muita informação, às vezes é melhor a gente é, se ater aqueles meios de divulgação mais é, é, validados, então aos jornais mesmo é, é, os portais é, de internet o Ministério da Saúde tem um local que ele tenta colocar o que funciona o que não funciona, é normal numa situação em que o conhecimento não é construído, é, que você tenha muitas pessoas achando coisas então eu sinto um pouco que a gente vive é, é, discussão de como tem que ser o time da seleção brasileira é, quando as coisas não estão indo bem né você tem que ter é, é, mais atacante, menos atacante é, Aquela aquela pessoa não está Não foi adequada dentro daquilo Cada um vai ter uma opinião, que é o que hoje está acontecendo Cada um tem uma opinião, mesmo entre os médicos Tem divergência de opiniões Mas algumas coisas são certas Primeiro, isolamento É uma medida é que reduz a transmissão? Sim, porque é coloca As pessoas mais distantes Uma das outras É a única medida que pode ser tomada? Não Existem uma série de medidas Talvez seja a medida é fundamental quando você tem um número grande de casos, está começando a correr óbito, porque, como eu disse, é tudo muito rápido. Se você não parar aquilo naquele momento, você vai correr atrás de um prejuízo, que é um prejuízo que não tem volta, que é óbvio. É, isso foi o que aconteceu repetidas vezes na história desse vírus. Aconteceu na Itália, quando demoraram para implementar isolamento, aconteceu na Espanha, quando demoraram para implementar isolamento. Aconteceu nos Estados Unidos, país mais rico do mundo, que demorou para implementar isolamento. Então, não é a única medida. Mas se você não faz mais nada, é, a partir de um determinado momento, a única opção que você tem é o isolamento. É uma medida muito dura. Né? E tem graus de isolamento Mas é, o que é importante Seja a medida que você Agora, funcionou por exemplo o isolamento? funcionando na China Acabaram os casos e foi com testagem Que é importante, que a gente não tem aqui Mas foi com isolamento Acontece em Portugal, onde o isolamento foi bem precoce O número de casos é muito pequeno Em relação aos países da Europa Veja Espanha eles têm uma, uma cultura, uma estrutura muito parecida, totalmente diferente. Portugal é, é, é de Espanha. Então, assim, que funciona, não tem dúvida. Que a melhor medida para cada momento, para cada lugar, isso é uma discussão. E a gente tem que saber entender isso e discutir com base nisso, com base indicador é, e com base no entendimento que o distanciamento social... Seja por isolamento ou por outras formas Ele tem que ser feito Até que a gente tenha uma maior solução Não dá, o que, o que parece que não funciona Também é achar que as pessoas vão Se imunizar naturalmente, pegar a doença E ficar protegidas, porque Não tem controle na taxa de transmissão Dessa doença e na proporção De pessoas doentes, isso é muito rápido É fácil você perder controle A Inglaterra foi por esse caminho, o Reino Unido é, Desistiu, foi impossível Eles não conseguiram controlar né? Então o único lugar que consegue um pouco fazer isso no mundo Hoje é a Suécia que, Mas eles estão um afastamento social tão grande Que apesar de tudo estar tá funcionando, está funcionando Está dando certo Mas não quer dizer que eles estão pegando o vírus Está é, crescendo, mas está crescendo lentamente Talvez eles, com o tempo a gente vai ver, esteja segurando Mas é um país no mundo, um dos países que tem maior nível socioeconômico cultural É muito difícil pensar que você consiga replicar esse grau de de orientação para todo mundo e, e eu acho assim o isolamento é a última medida né mas tem uma hora que não tem o que fazer é, é antes disso outras coisas a gente já aprendeu e precisa aplicar distanciamento é inaceitável ver pessoas conversando próximas uma da das outras isso acontece e não é, é falando das outras pessoas os trabalhadores de saúde frequentemente são infectados e muitos não são infectados um outro é do paciente mas muito por contato próximo entre eles mesmos na hora de descanso, do estresse do, do trabalho, vai para o sarinha e fica perto e se descuida. E aí você tem um grupo enorme, porque de um viram seis infectados. Então esse tipo de coisa que a gente sabe é importante. A máscara para todo mundo, eu acho que ele não vai escapar disso. É um caminho que, que eu acho que a gente vai ter que buscar também. Bom, e aí muitas perguntas com relação ao retorno às aulas, né? O que fazer com esse retorno? porque é, tem aqui várias perguntas com relação a isso, a Eliana Moreno, ela diz assim, quando o país estiver com a curva de contágio em queda, com o retorno às aulas, como devemos proceder em relação à proteção dos alunos, familiares e profissionais das escolas? As máscaras e demais EPIs devem permanecer em uso enquanto não tivermos uma vacina? E aí, na, na sequência disso também, a Yara Miguel, ela pergunta, quais são os principais cuidados na educação infantil, principalmente versários e crianças muito pequenas? É, então, é, eu acho que a resposta exatamente para tudo é impossível de ter agora, mas alguns caminhos a gente começa a ver. A primeira coisa, existe essa orientação nas escolas, por exemplo, que eu vejo em relação à hora de lanche, de lavar as mãos, mas eu acho que a primeira coisa quando você chega na, na escola, e isso é para todos nós, quando a gente sai de um ambiente para outro, é importante, lave as mãos. A primeira coisa é, quando você chega no novo ambiente, a escola é o novo ambiente, a pessoa veio da escola, passou por transporte, passou é, é, por outros locais, pode ser contaminado as mãos, lave as mãos. Então, a primeira coisa, lave as mãos. A segunda coisa, eu acho que, como eu disse, dificilmente a gente vai escapar é, para poder aproximar mais as pessoas, é, ter que usar máscara, porque a máscara contém um pouco a secreção então se eu tiver pessoas infectadas elas não vão ou vão, vão vão transmitir menos porque a secreção vai ficar contida na máscara é a máscara não para proteger o indivíduo mas para proteger os outros é a outra coisa é que eu acho que também tem que ser implementada é, é que pessoas com sinais é, de gripe isso é uma dificuldade nas escolas porque as crianças ficam toda hora com uma gripe esfriado quando eu vou falar que ela não tem que vir né? E isso é uma, uma, uma discussão, porque é, é, a criança, eu apresentei febre e tosse né, como sintoma, mas criança, a maior parte das vezes, não vai ter nada disso. Então, a manifestação de coronavírus em criança é muito difícil de saber. Então, se for falar do ponto de vista médico, o ideal seria que ninguém com sintoma respiratório fosse na escola, ou pelo menos que as pessoas ficassem no momento tão piores em casa. Qual o tempo? Três dias, cinco dias, sete dias... É, não tem isso estabelecido, mas o que dá para falar como um princípio, quanto mais sintomático, quanto mais tosse, dor de garganta, espirro, febre, maior a chance de transmissão, de uma forma geral. Então, se a gente não conseguir fazer perfeito, que a gente consiga reduzir. Então, naqueles momentos em que está muito, muito mal, o ideal seria não ir para a escola. Né? É, agora, realmente, como você vai gerenciar isso, dependendo do número de crianças e qual, e qual o grau de sintomas, eu acho que você tem que aplicar caso a caso. Senão, vocês vão ter 40% das crianças afastadas e depois crianças que ficam afastadas um monte de vezes. E como vai ser a progressão e a formação dessas crianças dentro dessa estrutura. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Mas, falando por vista médico, se eu tirar uma pessoa infectante do local, é melhor. né é, tem a parte positiva que eu acho que com o tempo é, a, a, é nítido, vai ter realmente uma imunidade e a vantagem das crianças é existe uma taxa de complicação, mas é baixa. É, é, a maior parte vai ter quadros muito leves. Então, talvez, quando voltar às escolas, se elas não tiverem sido infectadas, não sei como isso vai acontecer, possivelmente vai acontecer transmissão que ninguém vai perceber, muitas vão se infectar, deve ser rápido e é, é, deve parar ali para a escola isso vai ser bom entendeu o problema disso é talvez quando elas voltam para casa e infectem é, as famílias né? então talvez uma orientação é, e isso vai ser uma coisa meio dura né que é que se você voltar à escola se você não tiver uma taxa de proteção grande nas famílias naquele momento na população talvez a gente tenha que ter um certo cuidado do distanciamento social em casa com as crianças, porque elas podem estar voltando infectadas, ou principalmente, ou no mínimo, em relação a pessoas com maior risco de complicação com o idoso. Elas devem continuar ficando um pouco mais longe dos idosos até isso se resolver. Então, esses caminhos e esse ajuste fino, ele vai ter que ser tomado na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo o problema, não adianta querer planejar tudo, a gente não consegue planejar tudo, a gente não tem conhecimento de tudo. Mas hoje, as duas principais medidas que eu poderia falar é, lave as mãos, use máscara e a terceira é, tente não, não, não, não misturar pessoas muito sintomáticas com as outras assintomáticas. Ah, não tenho como a criança não ir na escola. Então, é, é, e isso é, do ponto de vista educacional também é um desafio, como é que eu posso então impor um certo isolamento, um distanciamento, para não ter, lava mais vezes a mão de quem está de quem, ah, quem com sintomas, se por acaso está ali, não tem como fazer, vai lavar mais vezes a mão, talvez vai trocar a máscara, talvez é, é, trabalhe com um distanciamento maior de mesas, né? e aí é difícil, criança, porque de repente vai ter aquele bullying, de falar, não, aquele está isolado, é, é, é, não tenho dúvida que os desafios são enormes em relação a isso. Finalmente, em relação à vacina, que foi perguntado, se existiu uma vacina, adequada que proteja contra isso, a gente deixa de ter preocupação para essa doença. Eu acho que a melhor, o melhor caminho é você ter uma vacina que proteja. Todo mundo é vacinado, 90%, 95% de proteção, não precisa se preocupar com um percentual pequeno que a vacina não conseguiu gerar uma proteção grande. Só deixando claro que a gente não está recomendando que o isolamento social seja... seja é, enfim, a gente termine com o isolamento social e que as pessoas voltem às aulas para que infectem as famílias, porque tem muita gente falando, ah, então para a escola vai ser bom, mas quando as crianças voltarem para casa, elas vão contaminar a família, não entendi como isso pode ser positivo. A gente não está dizendo isso, a gente está dizendo justamente que em casos não haver outra possibilidade e as aulas tiverem que ser retomadas... É, existe a possibilidade e a necessidade de tentar manter aquelas pessoas que estão numa situação de risco, que são os idosos que às vezes residem no mesmo ambiente que a criança, em isolamento, para que eles não tenham contato, se isso for possível, né? Só isso. É, eu queria só pedir para esse momento, Ana Clara, mandar a, a resposta da nossa primeira pergunta, se ela puder encaminhar para a gente agora os resultados. A pergunta que a gente tinha enviado era quais são as principais as principais preocupações quanto à higiene e cuidados com a saúde nas escolas. Empatado aí com 48%, a gente tem funcionários da escola, docentes estarem preparados para dar as orientações adequadas e a ajuda, e orientação de pais, mães e responsáveis para a higiene adequada. Então, é isso que a gente vinha falando, né? É, de que maneira a gente consegue orientar melhor? esses alunos para que eles possam manter a higiene adequada para não propagar esse vírus. Vocês têm, é, querem falar um pouco mais sobre esses resultados? Quem eu? Marcos, é, Carlos, fiquem à vontade. Sim. Você, você, vamos, vamos privilegiar o seu tempo hoje aí, que está muito importante. Muito legal. Tá bom, tá bom. Então, assim, é, é, eu estou vendo aqui na enquete, está no meu parecer funcionários da escola do docente estar tá preparados, acho que isso é fundamental. Eu acho que é, parte é, onde a gente tem que é, é, trabalhar realmente é muito na educação. Na educação é, vai ser dos alunos para frente, mas antes disso na educação dos profissionais. né Toda vez que tem um novo método, é, que toda vez que tem um novo conhecimento, é, precisa de capacitação e aqui não é diferente. Precisa ter uma capacitação, a gente tem que entender que isso é dinâmico, que as coisas mudam de tempo a tempo. E dentro dessa orientação, eu acho que isso vem um pouco de encontro com aquilo que eu estava falando, ajudar na orientação de pais e mães para higiene adequada, né? A higiene, a lavagem de mãos, é, o cuidado com as máscaras, que a gente vai ter máscaras provavelmente de pano, é, muitas pessoas utilizando de lavagem dessas máscaras, é, isso é, é fundamental, né? É, e eu, eu, eu acho que, de novo, reforçando, eu não tenho nem aqui eu não tenho nenhuma posição em relação a, a isolamento não isolamento horizontal vertical diagonal qualquer coisa assim o que eu posso dizer é que o isolamento horizontal ele é fundamental quando você começa a ter aumento de casos e você não tem nenhuma outra estratégia acontecendo mesmo com isolamento horizontal outras coisas têm que ser trabalhadas eu acho que parte dessa discussão aqui é um pouco a gente se preparar nesse tempo para, em algum momento, quando tipo liberar o isolamento, for tendo o afrouxamento do isolamento, a gente conseguir é, reduzir e segurar essa transmissão. É, isso é, é, é fundamental. E eu posso falar que, é, além que o isolamento funciona, é que o tempo para parar o isolamento tem que ser quando você tem uma redução grande do número de casos, ou a população está suficientemente preparada para lidar com as situações de distanciamento social, e como crítica, eu vejo que isso tem sido feito pouco. né? Talvez aqui seja uma oportunidade, entre muitas, aí, de, de, de aumentar essa percepção e fazer com que cada um pense dentro daquela lógica, que é o distanciamento, essa é a principal lógica, como a gente reduz as transmissões. Né? Não é tirando a roupa na porta de casa, tomando banho de cândida não é necessariamente isso o principal, é lavar a mão, é ficar perto é, um do outro, com coisas que acontecem com muita facilidade. É, o, o ser humano é social, né? você está perto de outras pessoas, as pessoas estão sofrendo por estar tá longe, você vai chegar perto. Né? E isso, é, infelizmente, é o que tem mais risco hoje em dia. Né? Então, a gente tem que tentar fazer isso dentro da maior proteção. Ana Cara, por favor, se você puder mandar a próxima pergunta, na verdade, só explicando, Max, a gente faz várias enquetes aqui ao longo do programa justamente para tentar entender é, se as pessoas estão gostando, quais são os próximos temas. Então, a pergunta é se você já participou de algum outro webinar e caso você já tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você já aprendeu aqui. É, bom, vou fechar aqui a janelinha e vamos continuar. Muitas perguntas com relação ao tipo de máscara, Max. É, qual é a máscara ideal? A gente sabe que não tem máscara disponível no mercado, a máscara mais eficiente não está disponível no mercado e as pessoas, numa situação de vulnerabilidade social, não tem condições de pagar, eventualmente, por essas máscaras. Funciona a máscara de pano? Tem gente perguntando é, é, como, como que a gente faz máscara de pano, de TNT, qual que é a melhor alternativa? E aí, já emendando nessa pergunta, Muitas pessoas também com dúvidas com relação ao berçário. No berçário, crianças de 0 a 6 anos, elas não deixam ficar de máscara, né? Elas não usam máscara. Sim. E o que fazer nesse momento, com essas crianças retornando às aulas? É, é então vou começar por trás, talvez seja o mais, o mais difícil. É, no Sim. berçário tem uma, tem uma vantagem, é, dependendo da, da faixa etária, na verdade, eles ficam, se for deixar por eles, relativamente isolados. Né? É, fica no berço é, e tem os momentos de socialização e essa eu acho que é a discussão. É importante ver que quando você fala que criança não tem é, evolução pior isso não se aplica às crianças menores, principalmente menores de um ano então criança menor de um ano tem maior probabilidade nos casos que tem relatados de evolução mais grave sim né então não é uma faixa que é tão confortável é, é, tem que ver como maneja, mas esses momentos de socialização, eles são complicados. E aí o uso de máscara, é, qual que é a lógica da máscara? É permitir que as pessoas fiquem um pouco mais próximas, ou que naqueles momentos que acabam ocorrendo na maior proximidade, é, por uma falta de atenção, ou por condição da própria situação, é a transmissão não seja tão alta de uma pessoa para outra. E aí a gente passa para o assunto da máscara, qual a melhor máscara, qual a máscara mais efetiva. Então, quando você fala, as coisas, a partir da sua boca, elas elas elas se espalham. Então, tem que ser alguma coisa que bloqueie, é, é, que fique na frente da, da boca. E o problema maior é, é falar, é se comunicar. É, e, e, e quanto mais poroso o material, maior o risco. A máscara cirúrgica seria o ideal, é um absurdo o preço que está se, se cobrando. A máscara é barata, mas é... É, é, como tem de, de, dificuldade de suprimento, é, então ela acabou ficando muito cara. É um absurdo vender dois, cinco reais uma máscara de papel, né? Assim, aquele é o papel preparado. Então, é, de novo, é a criatividade é, é, do, do, das pessoas. É, o Ministério ele, da Saúde ele sugere alguns materiais. Ele, ele colocou ali como uma opção. Aquele aquele tecido, tem o TNT, mas o TNT é muito poroso também. Tem aquele tecido é, é, é, de, que usa em aspirador de pó é, ou papel, que você compra aquele saco é, é, descartável, aquilo é um tecido que é bastante é, resistente. né Então, tem uns de tecido e tem uns de papel. Então, quando é tecido, você pode usar aquilo para compor a máscara. Ou ser aquilo... Ou você pode usar o próprio pano, na medida que você aumente as camadas é, ou TNT, você vai meio que aumentando a trama de forma que dificulte a saída de secreção. O que o que parece é que a melhor forma seria você usar algo com umas três camadas. Coloque uma camada de TNT no meio, é, é, porque ele tem até muitas vezes um efeito até um pouco impermeável, né e, e o pano é, nas, nas bordas para gerar o um maior conforto. É, seja de pano com duas ou três camadas Eu aumentaria o número de camadas é, Tem diferença, óbvio, em todos os tecidos O ideal é que não seja um tecido muito poroso Mas ao mesmo tempo não é para usar um plástico Ninguém vai conseguir respirar com plástico na frente da boca Então tem que ter uma porosidade O ar entra pelos cantos da máscara Não é esse o objetivo, vedar completamente O objetivo é que na hora que você fale é, é, Bloqueie a saída da secreção é importante que a máscara tenha um ajuste também adequado na face, então que ele cubra bem a boca, é, é, exatamente com esse objetivo. E isso eu vejo que muitas vezes as máscaras caseiras, é, tem uma série de moldes por aí, é, elas tendem a ter uma adaptação facial até melhor do que a máscara cirúrgica. Né? Então, até nesse contexto, isso seria bom. Elas podem ser mais porosas, mas se você trabalhar com um maior número de camadas, você acaba reduzindo... É, é isso então você pode intercalar o TNT no meio da do, de duas camadas de tecido é, é outra coisa que é fundamental é, é essa máscara se você eventualmente se infectou ela tá ela tá é, é, represando uma grande quantidade de, de saliva de secreções que você falou durante o dia inteiro então é na hora de retirar a máscara evitar se contaminar é, pegando é, pela, pela pela pelo pelo elástico, pela, pela pela linha de amarração da máscara e é, coloque numa solução de água sanitária é suficiente para você desinfectar essa máscara. Então, é importante que as pessoas tenham mais de uma para trocar. Então, essa higiene e troca da máscara é fundamental. Não pode usar máscara de um para outro né e, e compartilhar máscara não tem muito sentido. Então, nas escolas, se é, é, a gente entender que, que isso vai ser a melhor solução, essa orientação de como fazer esse higiene, como cuidar, é, como adaptar melhor, é, é um monte de aprendizado que ninguém tem. A gente vai ter que desenvolver isso. Mas não dá para falar que a máscara não protege nada, mesmo a de pano, ela é, é meio que lógico. Você vai ver que pela respiração, pela fala, ela fica molhada. Então, se ela está molhada, aquela secreção que estaria indo para o ambiente está caindo na máscara. Muito bem. A gente tem uma última pergunta, Ana, sobre é, resultado de satisfação dessa videoconferência aqui. Max tem muita pergunta. Eu acho que é o webinar que a gente tem a maior quantidade de perguntas. Então a gente pede para vocês avaliarem aí, por favor, essa sessão de webinar. Assim que avaliarem, pode encerrar a enquete. É, Max, acho que a gente vai ter que trazer você aqui outra vez, porque é tanta pergunta, é tanta gente perguntando, tem gente querendo saber... É, sobre novos medicamentos, se já há alguma coisa mais efetiva, se existe uma previsão de retorno às aulas, é, as pessoas querendo saber se, se quem já se contaminou, se pode se contaminar mais uma vez, enfim, tem uma série Sim. de coisas. Acho que se você puder fazer um pouco rir, encerrar com algumas recomendações, enfim, acho que seria bom. E infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. bem Carol. E também, quem sabe, Max, dependendo da sua agenda, que realmente não deve estar fácil ainda mais agora nesse momento, quando mais ou menos nós tivermos alinhado o retorno, é, é, o início do retorno das aulas, se pudéssemos ter sua presença novamente para poder tratarmos daí, especificamente dessas questões, dessas recomendações quando retornarem às aulas. Porque eu acho que o desafio está posto, sua fala é sensacional nesse sentido, aquelas práticas que já deveriam estar adotadas nós vamos ter que a partir de agora com certeza implementá-las dentro das escolas com certeza. É, eu acho que desculpa, eu acho que não há dúvida é eu acho que talvez é, parte desse momento é uma provocação é é, é normal e eu vejo a gente tem muito contato com todos os profissionais todas as situações é, é, é, tá todo mundo preocupado e, e o Ministério também tá trabalhando Mas fala como crítica E acho que isso tem a ver com o negócio de isolamento é, As pessoas elas não trabalham Elas trabalham com o dia a dia Mas a gente trabalha com o futuro né? As pessoas vivem no futuro né No caso da, da menina do menino, ah, Vai casar, não vai casar, vai morar não sei aonde Todo mundo quer pense, vive pensando nisso Se a gente não começa a trabalhar Nas perspectivas e no futuro é, Você também não consegue suportar o hoje Hoje é onde a gente faz as coisas e olhando no futuro e se preocupando com hoje é que a gente tem a capacidade de mudar esse futuro e moldar ele de uma forma melhor. Eu vejo que existe muita inércia por vezes dentro da preocupação do que é, do que não é, qual que é o melhor isolamento ou não, a gente pode entender melhor isso, não tem dúvida, mas a gente tem que começar a mudar, entender não, que, que é grave, que é importante, que está acontecendo e que as coisas não são mais como eram antes. Qual a melhor forma da gente conviver e arrumando dentro do que se conhece, dentro das limitações? E eu acho que é isso para arrumar no caminho. Quando vai acabar o isolamento, é, eu, isso vai depender de cada lugar. Eu acho que não tem uma uma métrica é, é, única, eu sinto uma certa falta de informação, é, porque vocês vejam que para determinar isso, eu preciso saber o número de casos, é, e hoje o número de casos em relação a, a resultado de exame demora muito, mas estão trabalhando para melhorar isso, eu consigo monitorizar o número de casos com base em pessoas que estão com falta de e chegando no hospital, isso é notificado para o governo, e a gente deveria saber regionalmente como isso funciona, eu como médico, estando ligado a uma série de serviços, eu não sei, por exemplo, na cidade de São Paulo, exatamente quais são as regiões mais acometidas. Isso deveria estar sendo informado para a população, olha, sua região está com muito, a gente toma mais cuidado. Todo mundo pode estar em isolamento ou não isolamento, quando você sabe, oh, o problema está maior aqui. É, é, é, esse conhecimento conhecimento é poder, você mais do que é, ninguém sabe é, disso. Então, você tem mais capacidade e a sua adesão ela vai ser maior quanto mais você tenha é, clareza é, para isso. Os caminhos, eles são vários, mas a gente tem que ter calma, tem que entender que, é, e tem que ter um direcionamento é, é, dentro de um bom centro, nem todo lugar a gente tem isso, mas faz parte do mundo democrático, do mundo plural, realmente conviver com isso. Cabe a crítica e a formação para que a gente consiga é, discutir nos pequenos ambientes e daí ampliar essa ideia para que as coisas funcionem em mais harmonia. É, então o tempo eu não sei vai vou falar que depende de cada um e depende também do quanto a gente tem informação para conseguir lidar com tudo isso as coisas estão crescendo tem muita gente trabalhando para mudar isso é, é, eu acho que é, não tenho dúvida que a gente vai sair assim de tudo isso e vai ser um mundo é, é diferente e muitas coisas vai ser melhor é, eu acho que está aprendendo muita coisa é, é, em relação, é, e, e aí esse processo de descoberta e de trabalhar isso que eu acho que é fundamental nesse momento, porque é, não tem outro, o, o, outro jeito, né? não adianta negar o que está acontecendo, fugir, é, é, porque é, é nítido que isso não vai levar a resultado é, nenhum. Né? Mas é, é, eu acho que é isso, eu fiquei feliz assim, de discutir, eu acho que as perguntas são, são, foram super válidas, não tenho resposta para tudo isso, mas é, em relação à transmissão, que eu queria fortalecer é que menos, às vezes, é mais. A gente tem que ter o foco, sabe o que é importante? É o contato próximo entre as pessoas. É, se você é mais preocupado, quer uma outra coisa, faz, mas assim, não deixa de fazer o principal. E como todos, eu acho que a gente tem que focar naquilo que é o principal e tentar seguir é, é, é, nesse nesse rumo acreditar nas autoridades, não tem jeito, é, é, é eles estão lá e é quem é, tem que baixar as diretrizes, e dentro disso a gente vai modulando, vai criticando, quando precisar criticar, para que o caminho seja ajustado. né? É, bom, é isso, eu estou aqui, se tiver qualquer pergunta, Obrigada. agradeço. Não, Max, é informações muito valiosas, muitas pessoas agradecendo demais pelos esclarecimentos, a gente tem municípios muito distantes, às vezes as informações elas são o nosso maior bem, né? o nosso bem mais valioso. Então, Max, eu agradeço muito a sua participação, eu sei que seu tempo aí é super corrido, só para vocês terem uma ideia, gente, o Max está no hospital, ele teve que sair de um, de um procedimento para entrar aqui, para conversar com a gente, então, é, eu agradeço muitíssimo, eu vou te liberar para cuidar dos seus pacientes, e a gente espera que em algum outro momento, se for possível, você retorne aqui, porque ficaram muitas perguntas. Agradeço muito a sua presença. Carlos, também muito obrigada pela sua participação. Carlos, quer falar um pouquinho do webinar de amanhã? Amanhã, é amanhã às 10 horas da manhã? Amanhã às 10 horas da manhã é um tema importante. Nós vamos estar falando sobre a questão da inclusão, os desafios da educação inclusiva. E É um tema que foi sugerido aqui e acho que teremos aí uma boa possibilidade de discutir essa questão, principalmente agora nesse momento da pandemia. Tá certo, gente. Muito obrigada. A gravação dessa videoconferência vai ser enviada para vocês até as 4 horas da tarde, junto com o material de divulgação da videoconferência de amanhã. Então, fiquem tranquilos que vocês vão receber todo o material, tanto a apresentação que o Max fez aqui, como a gravação desse vídeo, para que vocês possam ou assistir novamente ou compartilhar também com quem vocês desejem. Muito obrigada. Obrigada, Max. Obrigada, Carlos. E até amanhã. Obrigado.